É Ao vivo é de de de... então do, do Aeroporto Municipal de Alta da floresta, da floresta, onde da temos da aqui de de as primeiras imagens da chegada do primeiro lote de vacinas que está sendo destinado aos profissionais de saúde de Alta Floresta. Muito aguardado. Equipes da, da Polícia Militar, equipes da Prefeitura, estão sendo aqui os receptores desse primeiro lote de vacina. E equipes também da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura. Os mas Eu a vacina, pronto, Corona, vítima, vacina vítima, já está em Alta Floresta aí, para atender, aí. A Ao atender, vivo, então, diretamente do aeroporto de Alta Floresta, a recepção dos primeiros lotes de vacina do Corona contra o Coronavírus, estão sendo recepcionados aqui por equipes do, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura, é, equipe da Polícia Militar. Rodinei, a sua resposta para aquele negócio que você começou a falar aí? Nós estamos fazendo ao vivo para vocês aqui, através do portal é? Mato Grosso Ao Vivo, não, da página do Facebook. E é quem foi melhor? Logo mais traremos os primeiros eventos. Podemos ver o descarregamento das caixas lacradas onde estão contidas as vacinas que serão aplicadas aos profissionais de saúde de primeiro momento para o combate e a, e a imunização. exclusivas aqui diretamente do aeroporto de Alta Floresta, muita expectativa, muitas fotos sendo tiradas pelas equipes da Força Tática, da PM, uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde está recepcionando as caixas, da floresta. E essas vacinas sejam é, seja esclarecidas como será a aplicação por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Voltaremos em instantes. Agora sim, a, os veículos que estão transportando as vacinas estão se retirando aqui da, da pista de decolagem do Aeroporto Municipal de Alta Floresta, acompanhado um forte esquema de segurança da Polícia Militar. E as primeiras doses de vacina serão encaminhadas para o setor da saúde, que deverá estar a, fazendo a aplicação e a imunização, primeiramente, dos profissionais de saúde e dos que se enquadram no, no grupo inicial de risco. Equipes da imprensa estão presentes aqui. E você está acompanhando em primeira mão aqui pelo portal Mato Grosso ao Vivo. continue conosco e estaremos trazendo mais informações através do portal Mato Grosso ao vivo esse é um vídeo exclusivo ao vivo e, tá, e todos os detalhes sobre essa operação que está agraciando o município de Alta Floresta com essas vacinas O que Um momento, por favor. Não falo, esse cante não fala. Mas aqui, mas tem mais dois carros, quatro polícias militar acompanhando, na sua equipe, aplicando a informação. Vai é em volta daqui para é um o escritório regional de saúde de Alta Floresta. Vai, Depois serão redistribuídos aos municípios aqui da região. A equipe da saúde não matemática? quis gente... falar com a, a imprensa devido ao atraso que estava previsto para as 10 e meia da manhã. Agora já são exatamente meio-dia e vinte. E com isso agora nós estamos aqui trazendo para vocês esse registro da chegada do primeiro lote de vacinas aos cidadãos de alta floresta.